Oh, senhora liberdade. sim, as eleições diretas já. Momento a integridade do Brasil. É claro, promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. O momento é grave. Estou achando ótimo, muito bom. Podia ser é melhor. Todo mundo correndo pra pegar um litro de leite. E eu queria terminar a minha fala dizendo pra vocês, já falando com o Presidente da República, porque estou convencido que assim será. Pelo afastamento do presidente da República. Sim, o povo brasileiro foi mais uma vez às ruas. E teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequências. Que se Deus nos ajude, que isto se cumpra.